Estou passando aqui na sua timeline, mas hoje não é para falar sobre dieta, não é para falar sobre treino, emagrecimento, hipertrofia, qualidade de vida, nada disso. Hoje a gente vai falar sobre realizações. Quais foram os planos que você fez no início de 2018 que você efetivamente concretizou? Acredito que tenha feito planos de melhorar a sua saúde, praticar atividade física, se alimentar melhor, quem sabe melhorar a composição corporal realizou? Aproveite, agora nós começamos um novo ciclo, aproveite o fim de ano com a sua família, com as pessoas que você gosta e em 2019 estarei aqui para te ajudar a alcançar os seus objetivos.